E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo estamos aqui Tô com meu bonezinho de cowboy, carraba bem dobradinha Bom, eu já fiz isso no GTA V, mas eu nunca vi no GTA Sandras, San que é 10 estrelas Então o cara que, vai, que acontece aí com 10 estrelas, me segue no Instagram se você não me segue, segue lá, tá aí na descrição. E o vídeo original também, né? Eu já fiz vídeos no Sanders, mas não com o mod. Entrou na delegacia, pegou aquele. aquele consolo, né? Que tem lá no jogo. No... no GTA V só tem no. com a Amanda, né? Só a Amanda aqui que portam. Um... Eu não gosto desses boneco com a aba. Cara, eles. eles. Dá uma pegada aqui, ó. Não sei se você curte usar boné. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho o som, que tá um pouquinho alto. Ó, vocês estão vendo ali, ó, que as estrelas estão do lado, ó. Já estão quatro estrelas. Eu sei que no seis estrelas no, no... no GTA Sandras tem ó, o exército, né? Muita gente queria que isso acontecesse no GTA V. A roupa do Nil ali, mano. Do Nil, não. Do. do MIB. Ó, já são. Cinco estrelas. Caraca, pesado, hein? Era uma das coisas que eu mais gostava de fazer no GTA Sanders, mano. Era. ficar num lugar, tá ligado? E tentando resistir o máximo possível com seis estrelas. Daqui a pouco eu pega seis estrelas. pouco pega seis estrelas. Tô com cinco Ah lá, seis estrelas. Agora vai vir o um Exército, olha ah lá. O Exército. Pra quem aí é mais novo e não jogou GTA San Andreas, é isso que acontece. Ih, caramba, já foi pra... 9, 10. Ih, pisca bonitinha ali, ó. Será tá que vem alguma coisa a mais? Olha lá. Level 10. Tá com level 10, hein? Meu Deus, quanto guarda, velho. Olha isso. Ah, tem o um esquema de um troféu Você fica com o tanque de guerra Rodando essa avenida aí, ó Quem platinou tá ligado Eu não lembro qual é o troféu Qual é o esquema do troféu Não lembro Nossa Olha o tancão, brabo Você pega o tanque na base Você não pode usar GTA Sandra Você não pode usar código Pra você quiser platinar não pode usar códigos Você tem que pegar um Um tanque perto da base ali Aí você vai com ele ali Fica rodando, rodando, rodando, rodando, rodando, rodando Passando por cima do, do povo Caraca, vem até <risos> Vem até as, as primas, mano Olha lá Nossa, olha lá O, ca o carro é um Lamborghini Caraca, a polícia de Lamborghini, irmão. É, ó, Lamborghini aí, ó. Lamborghini... Aventador? É, o Aventador. Porque aquela traseira ali tava parecendo a Lamborghini... Aquela que eles lançaram só três modelos, quatro modelos, sei lá. Cinco. Eu esqueci o nome da Lamborghini, velho. Caraca, a polícia vem. Mano, dropa muito guardinho, velho. Apareceu. Olha lá, olha lá, olha lá. O exército, o exército. Oh, mas eu entendi, ele não estava. Um God Mod? Até a véia, mano, até a véia. Ah, <risos> caraca. Aquela veia, tá. Não sei, tava com um negocinho na cabeça dela, mano. Ah, se ele toma. Se ele toma tromba, ele. ele... Ué, esse.. esse... Ué, o Exército só vem no... Olha lá o Lamborghini lá. já bateu, já pegou fogo. O Exército só vem no, no, no... em Los Santos? Não vem em San Fierro? Ele tá em San Fierro, né? Nossa, olha esse tanque aí, velho. Cara, eu sei que esse tanque tem no final do jogo, né? Você consegue ver ele. Parece um é tanque anfíbio, né? Que anda na água. Tá bem fraquinho. Eu não lembro de ter esse tanque aí vir em cima, mano. Tá quase partindo. É, vem um o exército sim. Agora vem um caminhão do exército ali, ó. Olha lá, vem uns carros tipo de a paisana. Olha lá, a Lamborghini. Olha isso, mano! Tá ah, vindo um carrinho de sorvete ali, ó. Caraca, o carrinho de sorvete é as primas, mano. Que loucura, velho. Ai, ai. Mano, vocês já perceberam ali a... a, a em cima do carril de, de sorvete velho vocês viram ali né, o que que é a rockstar tem um um negócio com isso velho estão com uma com uma garrafa ali velho meu Deus do céu Ó, aqueles carros, aqueles Hummer, uh, né? Não, aí é a base. Eu tô ligado que é a base. Ó. <risos> <risos> <risos> eles, esse artificial, ó. 10. Você viu? Ele ia sair ali, da, quando você fica distante. Quando não tem muita polícia perto de você. Começa a piscar e você pode... Ir. ...sair do... ...do modo... ...a Gulf Street. Algumas partes é frenética, outras nem tanto. Só agora as primas Trabalha aí, apaisando aí pra polícia. Caramba, os guardinhas demoram. Bom. Ó, o tanque é. Agora ele tem um tanque. Olha ah lá o carrinho de sorvete lá. <risos> Ai, mano. Faz sentido esse carro de sorvete aí, velho. Cheio de prima dentro. Olha ah lá aí. Caraca, esse tanque aí, mano. Inclusive, esse tanque foi adicionado no GTA V, né? Você pode comprar ele no GTA Online. Ah, é o exército. esses tanquezinho aí. Ó, oh, barricada. Caraca, o, o tanque atira ali para trás, ele pega velocidade, olha lá, ó. Olha lá, o Kaito <risos> Tá vendo um exército, só que não tô vendo o um tanque. Caraca, o tanque tá ficando rapidão, mano. Parece que o, a bala ali impulsiona ele. Pega esse aí, pega esse aí pra nós ver, pega esse aí. Nossa, mano, a minigun arrebenta muito rápido. E aí, será que ele vai... Ah, foi na, delega, na delegacia. O yeah. ele vai fazer se entregar? E essa é veio aí, mais Escrivão. Escrivão de polícia. Oh, <risos> Mano, eu não lembro dessa delegacia aí, velho. Sério mesmo? Mano, é muito guardinha, olha isso, cara. A quantidade é muito guarda. Mano. Bom, no jato, o oh, esse aí é o Idra, né? Eita, o avião passou ali e meteu. É isso que eu tava pensando aqui, mano. Pô, será que não tem um ataque aéreo? Caraca, o avião passou ali e meteu, meteu bala, mano. Olha lá ele olha lá, ó. Que é outro jato desse? É, dez estrelas aí, ó. Nossa, tá rápido, hein! É, outro Hydra. Não tem trava-mira? Mano, eu lembro que era uma dificuldade na época do Play 2 dirigir isso aí. Caraca, mano. Você não sabia se... Ele, ele tem a, a, a fase de subir assim, né? Depois você tem que mudar pra turbina pra ele ir pra frente. Era... Nossa, mano. Se o cara pegasse ali, ele ia ser preso. Ah, o tanque ali, ó. Nossa. Cara, o tanque era apelação demais, né, velho? Pô, se você não manjasse no, nos códigos de, de, de vida. Cara, muito difícil, velho. Muito difícil. Olha ah lá, ele vai pintar o carro ali, vai, vai acabar as estrelas, é. É isso mesmo. Olha ah lá as estrelinhas piscando. Aí. Pistou. Tão simples. Bom, galera, o vídeo tá acabando. O vídeo aí do San Andreas com 10 estrelas. Umas partes frenéticas, outras não. Mas não sei se é assim. Se... se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral pra assistir. Até a próxima. Fui.